foram dados à raça dos homens que acima de tudo desejavam o poder agora chegou o momento em que eu acho que a galera tá esperando, tá esperando. aí que é saber né quais até eu tô, tô, tô esperando aqui ansiosamente quer é saber um pouco <risos> sobre essa história ou essas histórias que serão adaptadas aí. É, nessa série do Senhor dos Anéis. Eu quero ver você comentando um pouco, dando alguns detalhes aí pra gente já ficar por dentro do que pode acontecer na série. É, a, a história também, de fato, assim, não foi revelada oficialmente, mas uma informação a Amazon revelou oficialmente que a série se passará na Segunda Era. né? Então, é, no primeiro ano ali, do, na verdade, 2018, ela começou a soltar ali alguns mapas né, e depois é, postou na, no Instagram oficial da série Bem-vindos à Segunda Era. E na Segunda Era, a segunda era eu vou explicar um pouco para a galera que, que assistiu apenas os filmes do Senhor dos Anéis ou do Hobbit, é, a Segunda Era é uma era antes do Hobbit e uma era antes do Senhor dos Anéis. Então, é, na linha do tempo ali, né, do, desse universo o Senhor dos Anéis e o Hobbit se passam na terceira era uma era antes a gente está falando aí de pelo menos 3 mil anos antes então é, os personagens é os personagens é, humanos assim mortais não existiam nessa época então, é, a gente está acostumado com os hobbits, então é, Frodo, Bilbo, não, não estarão, é, até, até mesmo o Aragorn, Gimli, né, que era o anão, que eu até Sim. citei aqui, o Aragorn, que é o rei, né, o passo largo também, é, ele, ele também não estará né, nessa época, nessa era, porque aconteceu 3 mil anos antes do Senhor dos Anéis. Mas teremos algumas, alguns personagens que já existiam, personagens ali imortais, como os elfos, né? E isso eu vou citar um, um pouco depois, mas só para vocês se localizarem aí que é, a série se passará muito tempo antes do Senhor dos Anéis, né? E por que se chama O Senhor dos Anéis, né? É, pelo menos é um nome ali aí, provisório que a Amazon está utilizando também como um marketing, né, porque é um, é um nome muito forte, O Senhor dos Anéis. Né, é a principal obra, a obra mais conhecida do Tolkien. Então, ele está usando esse nome e porque na Segunda Era, né, e para fazer essa ligação com O Senhor dos Anéis, que é tão conhecido, na Segunda Era foi a era em que os anéis de poder foram forjados. Tá? Então, quando a gente está ali no Senhor dos Anéis, bem naquela introdução do filme, que eles falam, olha, é, três anéis para os reis élficos, é, sete anéis para pro, os anões, né? é, nove anéis para os homens. Esses anéis foram forjados na Segunda Era. Então, é, a Segunda Era tem três histórias principais. A, a primeira história principal, que quero citar aqui, é, é a forja dos anéis de poder. Então esses anéis que foram forjados, inclusive o um anel, vou até pegar ele aqui. <risos> Tem um anel aqui, galera. O um anel de poder, ele também foi forjado na segunda era, né, por Sauron. Então até já tô citando o personagem principal O vilão principal novamente será Sauron. Então a forja dos anéis de poder é, vou contar rapidamente como aconteceu, só para vocês terem uma ideia, e como eu falei, está nesse livro aqui, boa parte, temos um pouco em Contos Inacabados, um pouco nos apêndices do Senhor dos Anéis, mas a, a parte maior está aqui no Silmarillion, né, da segunda era, está aqui no Silmarillion, e ali, durante a segunda era... É, Sauron não tinha, ele estava em outra forma. Sauron, para quem não lembra aquele vilão do seu vilão principal do Senhor dos Anéis ali, né? É, ele está ele tá em outra forma, uma forma mais bonita e com outro nome, né? Ele ele é chamado de Anatar, o Senhor das Dádivas. Ele mesmo se intitula o Senhor das Dádivas ou o Senhor dos Presentes. Por quê? Porque ele visando dominar o mundo. Qual foi a, a, a ideia dele? Vou é, ensinar aos elfos, que já faziam obras maravilhosas, forjavam obras maravilhosas. É, vou dar um, um, um, um ensino ali a mais, para eles forjarem. Eles já forjavam joias, os, os elfos já faziam algumas coisas. Mas o Sauron ensinou uma arte de colocar poder nesses anéis. Né? E aí ensinou, conseguiu enganar um grupo de elfos. Né? Tanto que um dos personagens principais da série será o Celebrimbor. Celebrimbor é um elfo, que ele é um elfo, que, um artífice, né? que trabalha ali. Tanto que esse, se vocês verem aqui, ó, esse quadro aqui, que são das portas de, de Moria, do portão ali de Moria, tem no Senhor dos Anéis, que eles têm que falar amigo e entrar, quem lembra aí. É, essas inscrições foram feitas por esse elfo Celebrimbor, né? e, e toda essa arte do... De, de brilhar né, com a luz da, da lua e tudo mais, foi o Celebrimbor que, que fez juntamente com os anãos ou os anões daquela época, porque o, o reino dele era de frente ali para Moria, onde o, os personagens da Sociedade do Anel passam ali. Então esse elfo ele era um artífice, ele era, ele era muito bom nisso, né? tem toda uma história por trás também, está no Silmarillion, de eras passadas, porque ele é descendente, ele é descendente de, de um artífice muito conhecido. O, o vô dele foi o, o criador da Silmarils, que é o que conta a história do Silmarillion. Então ele tem todo esse, né, esse poder já. E o Sauron, que, com o nome de Anatar, consegue enganar ele. Consegue, porque ele tá todo bonitão. Tanto que no canal a gente brinca que é o Sex Sauron, né? Porque. <risos> Ele vai todo, <risos> <risos> todo bonitão pra falar, senhor dos presentes, senhor das dádivas, chega presenteando, e ele conseguiu enganar só esse. Ele foi em outros reinos élficos, não conseguiu. Esse ele conseguiu enganar, é, todo bonitão ali, e tanto que também a gente chama ele de o senhor do papinho, né? Porque ele tem um papo bem legal ali. O cara ali, da resenha, né, que um... fala. É? É o cara da resenha aqui e... que, que falam, né? O cara que... Tenha a lábia. Isso, isso. Ele conseguiu enganar. Então, ele de fato não, não fez os anéis de poder, mas ele ensinou a arte de criar ali os anéis de poder, tá? para depois criar um anel com a mesma arte. E esse anel, por isso que tem o Senhor dos Anéis lá, o Sauron é o Senhor dos Anéis, tá, galera? para quem não sabe, com esse anel, ele dominara todos os outros. É como se ele criasse um link com os outros anéis, por ele ter ensinado a arte... Então, tem a substância ali que ele criou, que ele ensinou para poder, com esse anel, o Anel de Poder, controlar a mente de, do seu, dos portadores e dos outros anéis. Então, ele usou o Celebrimbor, esse elfo-artífice aí muito poderoso, a, a criar esses anéis de poder, né? Para dominar todos, né? Então, a, uma das histórias principais da Segunda Era é a Forja dos Anéis de Poder. E aí eu não, eu não vou me, me estender muito para falar... O que acontece depois, né? Até para vocês lerem, terem essa surpresa no, no, nos filmes, no, na série, né? É, então essa é uma história. A segunda história que tem, e todas elas estão interligadas. Então, tudo tá interligado. É a ascensão e queda de Númenor. Essa também é uma história bem, bem principal ali, que acontece em paralelo com essa Forja. Enquanto o Sauron tá ali enganando, tá forjando os Anéis de Poder... Junto com Celebrimbor, né, é, os, os homens foram honrados ali é, pelo, pelos Valar. Tem que ler o seu marinho para saber quem são os Valar, né, que seriam como se fossem os anjos ou os deuses ali. Porque eles lutaram é, a favor do bem em numa guerra anterior e eles foram honrados, ganharam uma ilha. Essa ilha é chamada de Númenor, um reino também chamado de Númenor. Né? esses homens que são mortais né? eles ganharam, só que eles ganharam também a dádiva de estender um pouco a vida, então se o homem vivia ali na época é, 100 anos, 120 anos, né? eles começaram a viver 400 anos, começaram a viver 500 anos, ainda morrendo mas estendeu um pouco mais a vida deles, tanto que eles são, são chamados por, por causa da ilha de Númenor, de Númenorianos né? então Númenorianos foram os, os homens poderosos, os senhores os, foram os homens mais poderosos que passaram na história e eles começaram a morar, foram levados para essa ilha de Númenor e começaram a estabelecer o reino deles, e um reino poderoso, homens vivendo muito tempo, né, com sabedoria e amigos de elfos também que ensinaram muitas artes, ensinaram muitas coisas para eles e eles foram ali é, crescendo, então é a ascensão do reino de Númenor. E Númenor eu vou até fazer uma ligação aí para a galera que assistiu o Senhor dos Anéis. É, o Aragorn, né, o passo largo, aquele guardião que tem no Senhor dos Anéis, é descendente desses reis de Númenor. Né? Então, por isso que também a vida dele é um pouco maior. Né? Tanto que o, o Aragorn, é, no, nos livros, ele vive até os 110 anos, né? é, mais ou menos por aí. Então, 110 não, desculpa, ele vive até os 210 anos. Né? Então, ele vive bastante tempo aí para um, um mortal, né? Mas enfim, então só para fazer essa ligação para eles saberem quem, é os Número, quem são os Númenorianos. E ali tá acontecendo o reino de Númenor crescendo, crescendo, crescendo, crescendo. Sauron tá enganando os elfos, forjando os anéis, né? Então, depois tem a queda de Númenor, que também é algo bem principal aí, tá dentro dessa história de Númenor. Porque eles também foram enganados por Sauron. Chega um momento que Sauron começa a dominar a Terra Média inteira, depois de ter enganado, dominar os homens, tanto que ele dominou nove é, é, senhores dos homens, né, com os anéis de poder, domi é, conseguiu dominar tudo isso daí é, e fazer uma destruição. Para vocês terem ideia, o Reino de Númenor era tão poderoso, tão poderoso que então eles conseguiram subju subjugar Sauron, né? E, e eles conseguiram ali é, Sauron teve até medo deles, né? E, e o Sauron se rendeu a esses Númenorianos, né? Só que com malícia, como sempre, como eu falei, o senhor do papinho, né? E ali ele veio e, e ele se prostrou diante do rei, de um, do rei mais poderoso que teve ali, né? É, de Númenor. E o rei caiu na besteira de aprisionar Sauron em Númenor, levou ele para a ilha de Númenor. Só que rapidamente, como eu falei mais uma vez, senhor do papinho, ele se tornou, chegou a se tornar conselheiro do rei, pra você ter ideia. O, e ele o, conseguiu... Desculpa te, te interromper, é, o, conseguiu... o, Sauron, o Sauron seria aquele cara que passa o cheque sem fundo, né, que o cara às <risos> vezes acredita que tá com um negócio ali, mas na verdade não tá não. Tipo isso. E ele conseguiu enganar, enganar o, o, o rei de Númenor, ali, virou conselheiro. E aí o que acontece? Os númenorianos, durante essa ascensão, começaram a, a, a questionar esses Valar, esses deuses, esses anjos, é, em relação à, à mortalidade deles. Porque eles eram muito amigos dos elfos e eles começaram a reclamar por que eles tinham que morrer. E eles começaram a se questionar o que, por que isso acontecia com eles, né? E por que, que eles não, poder, não podiam ir para as Terras Imortais e tal, que foi para onde o Frodo, Bilbo, foi no final do Senhor dos Anéis, é, para as Terras Imortais. E eles, come eles já tinham isso no coração. Sauron chegou e colocou mais peso, colocou mais malícia ali, falando que esses deuses, esses anjos, os Valar, eles tinham é, até medo dos Númenóreanos, tinham inveja, não queriam que os Númenóreanos fossem imortais, não queriam que dominasse a terra deles. Ele encheu a cabeça mais uma vez do, do, do, dos Númenóreanos e conseguiram ali. É, ele conseguiu fazer com que os Númenóreanos invadissem, fossem invadir, levantassem um grande exército para invadir as terras imortais. Olha que nível que chegou. E, e ele fez ali a um total, né? Um caos ali na ilha de Númenor. E, os, e esse rei, esse poderoso rei chamado Arpharazon, depois vocês vão ver isso. Ele foi com uma frota gigantesca, porque eles eram todos marinheiros, né? Então eles dominavam muitos mares, assim, né? E eles foram até é, Valinor, as Terras Imortais ali, para tentar dominar, né? Essas terras e, e viverem mais ou viverem para sempre igual os elfos. E aí, nisso que eles foram, é, acontece a destruição de Númenor. Né? Os Valar vão lá e, e, e destrói Númenor. Númenor ela é afundada, é submergida ali, né? que nem, igual o Atlântida. Né? É, Tolkien chamava a Númenor de, da Atlântida dele, né? Ah, Númenor é minha Atlântida. E o engraçado é que nisso que eles foram para invadir essa terra, Sauron ficou na ilha, ele não foi, sabe? Ele muito, muito ligeiro, só fez os caras irem e, e praticamente todos morreram. né? E, e Sauron também, o corpo é, mortal dele também foi afundado, só o espírito dele sobreviveu e voltou para Mordor. Né? aí daí que, que ele teve que tomar uma forma, outra forma, uma forma mais feia, né? aquela forma bela, ele perdeu, e tomou uma forma mais, mais feia, né? mais hedionda mais ali, é, só que nisso que a, a ilha foi afundada e os numenorianos, né? entre aspas, é, todos foram mortos, existiam os numenorianos fiéis, que nunca se, se ressentiram, nunca se rebelaram, e eles, eles eram chamados de Os fiéis exatamente por isso. Que é aí que vão entrar, que vai também ter conexão com o Senhor dos Anéis, vocês vão entender. Eles, antes da ilha afundar, eles já pegaram os navios deles ali e zarparam pra Terra-média, né? para poder escapar, porque eles sentiam que ia acontecer alguma coisa muito horrível. E eles fugiram pra Terra-média. E esses Númenóreanos. É, é, são os filhos não, é, de Elendil, Elendil é o, era o principal, e, e os filhos dele, Isildur e Anarion, dois filhos, né, que fugiram fora a família deles ali, foram juntos, e vocês vão lembrar porque a espada que o Aragorn tem é a espada de Elendil, né, que foi quebrada ali durante a batalha contra Sauron, então tem bem na, no prólogo do Senhor dos Anéis, Isildur e Elendil, eles aparecem, no, no filme, Sauron pisa na espada e quebra a espada no meio e tal. Aí é a espada que cortou o anel da mão de Sauron. Então é desse, desse povo fiel que fugiu. E eles é, fizeram os reinos dos Númenóreanos na Terra-média. São os reinos principais Gondor, né, que a gente vê ali. É, esses reinos principais, eles fundaram, né? E, e Númenor já era, todo aquele povo já era. Só ficou esses fiel, ficaram esses fiéis mesmo, né? Então, é, eles começaram a levantar esse reino, então todas as histórias se, se ligam aí, uma com a outra, e aí a gente chega na terceira e última história principal dessa era, que é a Batalha ali da Última Aliança, também presente no prólogo do Senhor dos Anéis, ali, quando a gente assiste essa batalha, porque Sauron voltou em espírito para Mordor, é, reergueu ali a torre dele, continuou ali é, fazendo as suas maquinações e crescendo um exército ali bem grande de orques, de feras, de todo tipo de criatura. E, e aí esses reinos se levantaram porque, chama, porque se chama Batalha da Última Aliança, que foi a última vez que elfos e homens se juntaram né, pra, contra um inimigo, para derrotar um inimigo. E aí isso também está no prólogo lá do Senhor dos Anéis. Aí os elfos e os homens vão batalhar contra Sauron ali é, na terra de Mordor, né? É, que é nesse momento que Elendil morre, que Zildur corta o anel da mão de Sauron, né, e, e toma o anel pra si, não joga, não destrói o anel, que aí por causa dessa atitude que surge o Hobbit, o Senhor dos Anéis, né, então é uma ligação, tem toda essa ligação. E só falando rapidamente de, de elfos conhecidos que estarão nessa série, que já existiam, é Elrond é um deles, lutou na batalha aí da, da Última Aliança, Elrond lutou em outras batalhas, naquela batalha que Sauron é, tinha forjado ali, tinha ajudado a forjar os Anéis de Poder, que ele dominou quase toda, toda a Terra-média, Elrond também já tinha batalhado ali e foi ali que ele fundou o Valfenda, fugindo de Sauron. Ele achou esse refúgio em Valfenda e ficou ali um tempo com, com, algum, com alguns elfos. E aí surgiu é, ali o, o, a, aquela região de Valfenda, né, a casa dele em Valfenda. Elrond é um elfo que está que aí em praticamente todos os livros. Né, ele é bem, bem, bem, bem é, antigo, para não falar que ele é velho, né? Então ele estará aí, aparecerá bastante nessa série, né? O Elrond, quem não lembra o ator que fez o Elrond, fez o, o, o, o Smith, né? O, o agente Smith ali do do, do Matrix, é o Hugo Weaving, o, o ator. Só para vocês lembrarem aí quem é o Elrond, é esse elfo. A Galadriel, né? Que é a Kate Blanchett também, ela também, é, ela é mais antiga ainda, né? Mais velha que o Elrond, né? Então, ela também estará nessa, nessa série, é, e, e, entre outros personagens. Então, eu acho que o principal vilão, todo esse tempo da Forja, só recapitulando os três, as três histórias. A Forja dos Anéis de Poder, a Ascensão e Queda de Númenor e a Batalha da Última Aliança. Nessas três histórias, Sauron está presente né, novamente ali né, para causar na, na vida do, do povo livre da Terra-média. Será adaptada, né? Essas, todas, essas histórias provavelmente serão né, adaptadas dentro dessa série pela a proposta de tempo que ela vai ter, né? Cinco temporadas, então com certeza deve entrar, né? Sim. Estou indo embora. E deixo com vocês meu cordial adeus. Adeus. Oh!